Química da Cilada. Episódio de hoje, Amigo Sonâmbulo. Tem cilada maior do que dormir com uma pessoa ao lado sem saber que ela é sonâmbula. E ainda mais depois de um filme de terror. Socorro! Estou tá sem ar! Tá sem oxigênio! Por que morremos sem oxigênio? Porque nosso corpo precisa de energia para realizar as nossas funções vitais? Essa energia vem de uma molécula chamada ATP. Através de processos metabólicos, utilizamos a energia dos alimentos para formar ATP. E num desses processos metabólicos, o oxigênio tem papel fundamental. Ava, é mesmo? Ava, é mesmo? É. Para utilizar a energia contida em alimentos, como gorduras ou carboidratos. Eles são transformados para serem utilizados em uma via metabólica chamada ciclo de Krebs, que ocorre no interior da mitocôndria das células. As moléculas que entram no ciclo de Krebs sofrem dois processos que merecem ser mencionados aqui. As moléculas são descarboxiladas, ou seja, perdem carbonos, que são liberados como gás carbônico. Nós nos livramos deste gás carbônico através do ar que nós expiramos. No outro processo, a energia contida na forma de elétrons nas moléculas que entram no ciclo de Krebs é removida através de reações de oxidação. Nestas reações, coenzimas como o NAD e o FAD oxidam as moléculas provenientes dos alimentos, roubando seus elétrons e hidrogênios. As coenzimas ficam então reduzidas, ou seja, ricas em elétrons, dando origem ao NADH mais H e ao FADH2. Um pouquinho de ATP até é produzido durante o ciclo de Krebs. Mas a maior parte da energia obtida no ciclo fica armazenada nessas coesimas reduzidas, ricas em elétrons. Elas vão ser utilizadas para produzir uma grande quantidade de ATP em outro processo que também acontece na mitocôndria. Vamos ver agora como ocorre a cadeia transportadora de elétrons. <risos> a mitocôndria possui duas membranas uma externa e uma mais interna. E é nessa membrana interna que ocorre a cadeia transportadora de elétrons. Essa cadeia é composta por quatro complexos proteicos fixos. Oi, eu sou o complexo 1. Oi, eu sou o complexo 2. Oi, eu sou o complexo 3. E eu sou o complexo 4. A CTE, também chamada de cadeia respiratória, ocorre na membrana da mitocôndria e depende de oxigênio. Vamos conhecê-la? Além dos complexos fixos, a cadeia transportadora de elétrons é composta por duas moléculas lipídicas móveis, a ubiquinona e o citocromo C. Os elétrons trazidos do ciclo de Krebs pelo NADH+, H e FADH2 é que fazem a CTF funcionar. O NADH mais H entrega seus elétrons para o complexo I. Quando estes elétrons passam pelo complexo I, ele faz com que este complexo bombeie prótons da matriz mitocondrial para o outro lado da membrana interna, ou seja, para o espaço intermembranas. Do complexo I, os elétrons passam para o biquinona, que, por ser pequeno e solúvel em lipídio, consegue se movimentar pela membrana. Então, a ubiquinona carrega elétrons até o complexo 3, que recebe esses elétrons da ubiquinona. Opa! Então, o elétron sai do complexo 1 para o complexo 3. E o complexo 2? Entra onde nessa história? O complexo 2 usa os elétrons exclusivamente do FADH2. Repare que, como o complexo 2 não é transmembrana, ele não pode fazer bombeamento de prótons. Mais uma vez, a ubiquinona rouba os elétrons do complexo 2 e o complexo 3 rouba os elétrons da ubiquinona. Os elétrons que passarem pelo complexo 3 irão promover mais um bombeamento de prótons. Estes elétrons vão chegar até o complexo 4 através de outro componente móvel, o citocromo C. O complexo 4 oxida o citocromo C roubando seus elétrons. O complexo 4 também bombeia prótons quando o elétron passa por ele. É aí que finalmente entra o oxigênio de nossa respiração. O oxigênio oxida o complexo 4, roubando seus elétrons de hidrogênio. E o oxigênio reduzido se transforma em água. Então a CTE, além de transformar o oxigênio em água, provoca um grande bombeamento de prótons. E o que acontece com esses prótons que são bombeados no espaço intermembrana? O bombeamento gera um gradiente de concentração de prótons. Ou seja, uma grande quantidade de H+ no espaço intermembrana e uma pequena quantidade do outro lado na matriz mitocondrial. Por isso existe uma grande força puxando os prótons para eles voltarem para a matriz e assim equilibrar suas concentrações dos dois lados da membrana. Porém, a membrana interna é impermeável a H+, e o único caminho que ele tem para voltar para a matriz mitocondrial é passando por dentro de um complexo proteico transmembrana chamado ATP sintase. E o que é ATP sintase? A vida depende deste incrível complexo proteico, a ATP sintase, o menor motor giratório do mundo. É através dela que formamos ATP. Mas como isso ocorre? A ATP sintase funciona como uma turbina. A grande quantidade de H+, do espaço intermembrana, volta para a matriz mitocondrial para desfazer o gradiente de prótons, passando pela ATP sintase. Esta passagem dos prótons movimenta a ATP sintase, gerando energia suficiente para ADP ser fosforilado formando ATP. Este processo realizado pela ATP sintase se chama fosforilação oxidativa, por isso, com muito H+, muito ATP é produzido para sustentar nossas funções vitais. Hum, então por isso o NADH mais H gera mais ATP do que o FADH2, pois ele gera mais bombeamento de H+, pois os elétrons provenientes do NADH mais H+, passam por três complexos que bombeiam prótons, enquanto que os elétrons que vêm do FADH2 só passam por dois complexos que bombeiam. Sim, e por que não posso ficar sem oxigênio? Lembre-se que o oxigênio é o aceptor final de elétrons da CTE. Então, sem oxigênio, os elétrons acabam ficando presos nos complexos, sem ter para onde ir. Ocorre um engarrafamento de elétrons na CTE. E se a CTE não transporta elétrons, ela também não irá fazer o bombeamento de prótons. Não irá gerar gradiente de prótons e, então, faltará prótons para passar pela ATP sintase. Se ATP sintase não funciona, não haverá síntese de ATP suficiente. Sem ATP suficiente, não temos energia para realizar nossas funções vitais. Por isso, morremos. É.